Gente do céu, eu tô muito feliz que a gente vai morar aqui nessa ilha. Ela é tão bonitinha, eu gostei demais. E uma coisa muito importante é falar que... Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Uma coisa que eu queria fazer muito ontem era pegar essa blueberry aqui e transformar ela na versão encantada dela, que aparentemente recupera mais. E eu fiz até o freezer para isso. E lendo o que vocês estavam me falando, eu descobri que não é no freezer. Eu fiz errado. Na realidade, para fazer isso, a gente precisa de Holy Stone, que é a pedra sagrada daqui, né? Ó, eu peguei mais um pouquinho aqui pra gente ter e pelo que eu entendi, funciona mais ou menos assim, ó A gente coloca pedra em todos os cantos aqui Como se fosse uma fornalha E coloca o zenith aqui no meio Aí vamos ter o um altar E olha, fizemos uma conquista Tá, colocando ele aqui, as maçãs E o ambrosium Agora sim tá esquentando Olha só, já começou a vir Já temos três Boa Uma coisa que eu vi também é que parece que dá pra reparar itens Nessa bancada aqui Vamos testar aqui agora Ó, pegamos a picareta Que tá toda estragadinha E vamos esperar um pouquinho pra ver o que acontece Nem ferrando Arrumou ela. Então arrumou um machado também, né? Paraquedas dá para arrumar? Não. Pô, deixa eu deixar fazendo as, as blueberry aqui, né? Mas que esse altar é roubado, ele é. Ontem, quando eu tava andando um pouquinho aqui, eu vi voando. Não era... Era, um, era uma baleia. Não era igual essa nuvem, de que era uma, literalmente uma baleia nadando no ar. Eu queria mostrar para vocês, mas eu não vi mais ela. De qualquer forma, o meu objetivo de hoje é minerar para pegar os melhores recursos. Porque, querendo ou não, além da espada, eu posso ter picareta, machado, pá escudo, armadura completa, capa, anéis e luvas. São várias peças de armaduras que dá para ter para gente ficar mais protegido e mais maneiro. E eu quero fazer todas para testar. Bom, deixa eu fazer só um baú por enquanto aqui, ó, para guardar várias coisas que a gente vai precisar agora. Aí aqui, por enquanto, Vou plantar essas plantinhas aqui, ó, por causa que elas são de blueberry. Enquanto isso, se eu vier no freezer e colocar essas nuvens aqui e pegar essa ice stone, que é essa pedra de gelo, se eu não me engano, dá para fazer aquela nuvem azul que pula bem mais alto, sabe? É, deu. Vamos fazer ela, porque querendo não é o nosso único jeito de voltar para casa, né? Olha esse barulho. Oh, mano, tá congelando, vai tá fazer um barulho crocante, né? Bom, as maçãs já foram aqui. E olha só, gente, olhando aqui na lista de itens, eu achei esse baú aqui, ó, o Aetherium Chest, É um baú muito mais bonito, azulzinho. E pra fazer, a gente precisa de gelo, que não é tão difícil ter no freezer. E uma Golden Amber. Esse aqui eu ainda não consegui. Bom, depois a gente olha. Mas, ó, olhando o que tá junto com a Zanid, dananana, eu acho que talvez seja algum drop de mob ou algum minério. Bom, já temos 30 nuvens aqui, que é mais do que eu vou precisar. Então, vamos começar a nossa exploração, porque eu quero fazer muita coisa. Ali! Aliás, esse vídeo faz parte do esse vídeo faz parte do mês da Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Tá. Eu acho que a gente pode explorar ou para lá ou para cá. Vamos para cá hoje. A nossa nuvenzinha aqui da hora. O nosso coelho sumiu da outra vez, porque eu acabei saindo do mapa. E sei lá, ele só sumiu mesmo. Eu queria ver se gente achava outro depois. aí, será que esse slime aqui vai dropar o que eu quero? Não, ele dropa glowstone. Agora eu fiquei na dúvida como consegue aquela gold ember. Mano, tem uma nuvem aqui. Pega a nuvem. Ela dropa nuvem gelada. Entendi. Bom, para lá a gente tem algumas moas. Redemoinho. Aqui tem água. Mas até agora nada muito tipo. Uau! Interessante. Ó, oh, ali tem a stone, Vamos pegar. Ué? Eu peguei uma areia. Oh, o redemoinho tá soltando item. Vocês viram isso? Peraí. O redemoinho solta item de lá de baixo mundo normal ou oh, parando para pensar. Isso é muito bom. Tem muitas coisas que a gente pode conseguir assim, que antes eu achava que a gente não ia ter como conseguir nunca. Ó, tem mais aqui. Se estão soltando item ou não é, to é todos ou não é, será? Opa, carvão. Eu acho que só solta se a gente estiver pertinho, entendeu? Ó, oh, minério rosa e minha picareta não quebra minério rosa. Pera aí, vou fazer uma picareta de zanite, que é a próxima evolução. Ah, agora foi boa. O que esse minério rosa faz? Será? Vamos dar uma olhada, mas querendo ou não, é um minério novo. Então, mano, eu tô animado. É gravite, Dá para fazer uma pedra chamada enchente de gravitite. Dá para fazer espada, pá, picareta, armadura completa, luvas e escudo. Ó, o peitoral dela dá 2 mais 8, e o peitoral de zanite dá 3 aí, então esse aqui é o melhor minério. Então vamos tentar pegar o máximo de minério roxo possível para fazer as ferramentas normais. E vamos tentar fazer a armadura desse minério rosa. Pelo que eu entendi, cada minério desse que vira um bloco dele mesmo. Então a gente tem que se preocupar com quantidade, só com achar. Mas eu acho que o truque é a gente olhar nessas ilhas aqui, ó, tipo como eu tô agora e tentar olhar as outras ilhas assim, olha. Tipo ali, ó, tô vendo minério roxo, mas ali eu não vou pegar que arriscado. Mas olhando daqui, ó, a gente pode ver o que, ó. Tem um ali, tem um minério rosa, uma entrada ali, minério roxo. Bom, ali tem o minério rosa. Eu acho que vale a pena ir. Seria bem mais fácil se a gente achasse um coelhinho, né? Porque com o coelhinho a gente consegue se movimentar bem melhor. Mas eu não tô achando nenhum. Ah, era o coelhinho. Cadê o um algodão doce? Era o algodão doce o nome, né? Mano, eu vou tentar pular daqui para lá. Eu errei o uso do paraquedas, que quase que fui. Quer saber? Vamos dar forma mais segura, porque eu não estou me sentindo confiante, não. Tá, ó, aqui tem um furacãozinho. Tornadinho que vai dar item para gente. Vamos ficar nele aqui já então. E não deu nada. Mas aqui tem um Bronze, um ice stone e zanite. Bora pegar tudo. Ó, mas eu vou te falar que eu tô amando o Aether. Obviamente todo, todo local novo tem algumas dificuldades, mas eu tô me divertindo nesse. Parece que eu tô no céu, sabe? O que eu tava tá pensando também é em pegar alguma dessas nuvens aqui para deixar perto de casa, né? Fazer umas, umas nuvens artificiais como essas aqui que são de verdade perto da nossa casa para ficar bonitinho. Bom, mas de qualquer forma, pelo que a gente havia visto lá do outro lado, aqui embaixo mais ou menos vai ter um daqueles minério rosa que é super poderoso. Manda, manda, manda. Ô, oh, louco, legal. Logo um diamante, mano. Oh, dá para fazer luva de diamante. Olha, ele tem uma entrada ali e vários minérios roxos. Tá, agora eu vou ter que me distanciar um pouquinho aqui para tentar achar aquele minério rosa ali, ó. Pelo que eu entendi, ele fica mais ou menos aqui, assim, ó. Peraí. O minério sobe com a gravidade. Tá, mano, que situação estranha. <risos> Mano, eu nunca ia imaginar que o minério ia subir. Isso explica o nome dele, ser Gravitite, né? É de gravidade. E aqui é o quê? licença, amor. Tô passando aqui pra fuxicar. Ô oh, boa! O quê? Isso aqui parece ser um chefão. Eu não vou pra cá nem ferrando. Não agora. A gente vai enfrentar ele, mas depois a gente não terminou nem nossa armadura ainda. Eu tenho uma lista de objetivos, como por exemplo, ficar com a armadura completa pra gente estar tá seguro, ter uma base pra gente poder arrumar nossos itens, enfrentar o chefão, pegar a moa, etc. Então, calma que depois a gente vai enfrentar ele, porque agora a gente não tem como. Ah, e por sinal, mano, quem tá curtindo a Edra, mano, já deixa o gostei aí pra ajudar o vídeo, mano, que é muito importante o gostei de vocês, ainda mais no começo da série que é agora. Chama algum amigo aí pra ver e fala assim, mano, ô, oh, tá rolando? Mês, Jota, dois vídeos todo dia no canal do Lajota e a série vai ser completa. Não vai faltar um dia do começo ao fim dela. Licença, amor, amor, amor, vai me atacar, gente. Calma aí. Tá, vou ter que ir para a superfície da ilha porque ele vai ter que se espalhar para procurar mais minério rosa. Olha, uma folha diferente. Vamos ali. Só que o único problema de ir para aquela árvore é que basicamente. Peraí, só vem cá, vem cá. Algodão doce, pronto. Temos um algodão doce novo. O único problema é que o nosso paraquedas de ouro tinha quebrado, mas para a nossa sorte, acabamos de arrumar um algodão doce. E a parte boa é que ele permite que a gente pule no ar. Então agora vai ser fácil aqui, ó. Pronto, maçã branca. O que acontece com ela? Então ela ficou azul. Mas eu não ganhei nenhum efeito. Bom, eu realmente não entendi o que mudou. De qualquer forma, vamos para lá agora procurar os minério rosa. Mano, agora que a gente conseguiu, achar o coelhinho, está tudo muito mais fácil. Olha outro outra ali, ó. Eu estava pensando em minerar numa caverna, mas se eu não me engano, eu já minerei em caverna uma vez no Aedro e não deu muito certo, não, honestamente. Acho que explorando é mais, é mais funcional. Vamos tentar ir para lá. Oh, e o que essa nuvem rosa faz, será? Que nós já testou a nuvem branca, a azul, tem a rosa e a tem a amarela, né? Nossa, olha quanto minério. Deixa eu pegar tudo aqui, porque já vai ficando tunado daí. Boa, cadê o algodão doce? Ali, ó Ó, de Zenith, a gente já tem o suficiente para fazer todas as ferramentas. A gente só precisa de Gravitite agora. Como Gravitite é extremamente difícil de conseguir, se a gente pegar pelo menos um peitoral, já vai estar tá ótimo. Ó, tem mais, tem mais ali, ó. Estão vendo bem ali no fundinho? Vamos dar a gente pegar aqueles ali. Ah, e gente, eu dei uma pesquisada aqui. Lembra que a gente estava procurando o Gold Amber para misturar com Zenith e com essa bola azul aqui para fazer esse a, a Ethereum Core para poder fazer o baú? Então, o Gold Amber, eu descobri a gente tem que ter um machado do nível roxo para cima e quebrar aquela árvore dourada. E como a gente tem o um machadinho do mais fraco que tem, por isso que não tava dropando. Então nós vai ter que fazer um machado tunado quando eu chegar em casa só. Parece fácil. Bom, vamos ali pegar os minérios que tem ali, né? Estamos precisando. Nossa, tá meio longe, né? Será que vai dar certo? Olha, pior que eu acho que sim. Mano, voar com coelho é mil vezes melhor do que voar, mano, com paraquedas. T Tamo junto demais, tá bom, não dois? Tamo junto demais. Já vamos resolver nossa briga aqui com essa nuvem aqui chata? Tome. Aqui, ó, tô vendo o minério rosa. Tá um pouquinho abaixo, tá vendo onde eu tô? Eu acho que, peraí, um, dois... eu acho que é aqui, olha. Ah, verdade, né? o minério sobe, então não precisa me preocupar. Poxa, agora ficou fácil. Eu tinha esquecido desse detalhe lindo que eu posso quebrar o minério aonde for que ele vai subir para as alturas aqui pra gente. Por sinal, a nossa picareta está quase quebrando. Falta tipo nada para quebrar, praticamente. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer um altar e nesse altar eu vou colocar a picareta com os ambrosio. Mas por que você pergunta lá, Jota? Porque para fazer o um altar, eu gasto um zanite e oito pedras. Para fazer uma picareta, eu gasto três. Zanites. Então vale a pena demais. Enquanto isso, eu fico livre para olhar se eu acho mais minério rosa. Ó, Tem um bem ali, estão vendo? E agora que eu lembrei que dá para quebrar o minério que ele vai subir. Não tem mais o que me preocupar, não. Ali eu consigo chegar, né? O oh, ali tem três. Quatro vai ser ali que a gente vai, ó, tem três ali, mais um mais uma linda naquele canto. Tá, vamos pegar esses daqui então que a gente viu aqui nessa ilha e vamos pra casa daí. Já foi aí, picareta? Não. Enquanto isso, deixa eu pegar nosso, o livro pra quem mostra as coisas aqui do Aether. Deixa eu colocar essa massa aqui. Aparentemente existe algum tipo de veneno aqui no Aether que não tem cura. É totalmente mortal. E essa maçã é a única cura pra ele. Bom, acho que é melhor. Eu não sei o que é, mas eu acho que é melhor levá-la pra onde eu for. Agora me deixou com certo medo. Ainda bem que eu parei pra ler. Bom, de qualquer forma, vamos pra lá. O caminho mais inteligente seria eu voltar pra aquela ilha pra depois ir pra aquela. Então, Vamos fazer isso na real. Pera aí, não dá pra eu ir pra lá direto só fazer assim, olha. Ah, vai funcionar, mano, com o algodão doce, a vida virou outra. Eu vou até poder pousar pertinho. Ó, tem um ali, outro aqui, outro aqui. Eu vou pegar esse aqui primeiro, que tá mais fácil. Imagina, tem vários aqui que da hora, mas não, só teve um. Tá, pegamos dois, mas não era três? É, aparentemente não. Mas pra lá tinha outro. Vamos pegar. Não, agora que eu tenho esse meio de locomoção, que é levar as nuvens pra onde eu for e depois usar o coelhinho para planar, mano. Tô, tô em outro nível. Ó, ó, ó, ó. Olha a inteligência aqui, gente. Aí, ó, pronto. Tá, vamos para casa. O caminho mais inteligente para casa é ir no reto e depois virando para lá. Então, a gente pode passar a pegar aquele ali. É uma nuvem azul? Porque se ele for uma nuvem azul, a gente vai ter um montão de minério de nuvem azul fácil. Não vai ter que esquentar nem nada do tipo. Isso ia ser muito bom. Vamos ver se vai misturar com as minhas nuvens. Oh, tamo feito. Mano do céu, estamos feitos. Que alegria. Peraí, a nuvem tá querendo, na nuvem tá voando. Nossa, agora deu, deu bom, mano. Deu bom demais. Mano, agora não existe local que a gente não possa ir. Temos mais de um pack dessa nuvem azul. Mas por enquanto, vamos pra casa. Tem alguma coisa pra mim aí, ô furacãozinha? Argila? Ah, mas lá não dá pra pegar, não. O cara jogou bagulho no void. E um graveto ali. Ó, Tá, a nossa casa, se não me engano, é aquela ilha ali. Eita, olha aquela ali. São umas partículas ali, rolou com uma explosão. Olha ali, ó. Só uma fumaça preta. Eu vou lá. Eu vou lá fuxicar. Parou? Poxa, é só porque eu cheguei, parou. Bom, da próxima a gente pode ter a sorte de ver uma mais de perto. Gente, na real, eu percebi que aquela ali não é minha casa, não. Eu me. Não, coelho, bota aqui. tá ali na minha casa, não. Minha casa é mais para lá. Daqui já dá para ver a silhueta da minha casa lá longe. Estão vendo? Bom, estamos em casa aqui agora, junto com o nosso algodão doce bonitinho. Eu fiz uma cerquinha para ele. É que bonitinho, ele dá uma estufada quando ele pula. Ó. <risos> Coisa fofa, tô aqui com ele. Coloquei uma cerquinha para ele, ele não se perder. Depois eu faço uma coisinha mais bonitinha, mas ele já é a coisa mais fofa do mundo. E como eu gente tinha um altar que eu fiz lá fora e um que eu tinha aqui, eu coloquei os minérios para esquentar em ambos para ir mais rápido. Então temos aqui 17 blocos de gravidade e um montão de zanite. Vamos guardar essa bota de cor que nós vai precisar mais, né? E com esse minério de gravidade, vamos fazer o que? O capacete, né? Um machado, porque a gente não tem machado ainda. Rosa é o novo azul. Com seis que sobrou, dá para fazer o quê? Dá para fazer um escudo, mas eu nem uso tanto. A espada não vai mudar muito dano. A luva eu quero roxa. Vou fazer uma bota e por enquanto uma pá. Pronto. Agora com esse daqui eu vou fazer a calça roxa, um capacete que eu vou não vou usar sempre porque eu não gosto se bem que ele é bonitinho, né? Tá fofo normalmente os capacetes de mod tampa a minha cara toda mas que tá bom. E dois anéis o anel a gente coloca aqui, ó o escudo não dá pra colocar aqui por mais que seja daqui pra fazer o colar a gente precisa de linha eu acho que a linha a gente vai conseguir em algum local ainda, só não descobrir aonde e da capa, a única capa que tem pelo que eu vi aqui é uma capa da invisibilidade que a gente vai ter que chegar em algum local também não, na real tem várias capas aqui, ó capa de fênix, capa vermelha Azul, amarela, branca, uma capa doce, capa da agilidade e capa da valquíria. Eu ainda não tenho muitas lãs, então depois eu vou pegar um pouco de lã, aí a gente pode fazer também uma capa para nós, então. Bom, de qualquer forma, agora eu acho que a gente pode ou ir atrás de enfrentar um boss, ou fazer a nossa casa aqui nessa ilha linda. Então, vejo vocês amanhã. Tá muito nada. nada.